That's <laughs> I'm Sim, eu só tive a ideia de criar um canal, fui lá e criei e Gacha como conteúdo, foi porque eu conheci a comunidade Gacha com graças a minhas amigas e eu gostei, eu adoro criar histórias e tal, então eu gostei do Gacha como uma oportunidade de expandir minha criatividade. Assim, o único projeto que eu tive, tipo, grande projeto assim mesmo, era o remake de. Te vejo em 100 anos, só que eu já postei ele, então no momento vamos continuar com os minifilmes até eu pensar em alguma coisa pra fazer um minifilme de mais de 30 minutos. Ou uma série, talvez. Assim, no maioria dos minifilmes eu sinto uma relação boa de conforto ou de felicidade fazendo, porque eu realmente gosto de fazer minifilme. É, é algo que eu realmente gosto, que eu sinto confortável fazendo. É... Agora, algo que eu esqueci em minha vida, muito provavelmente foi em tentar me sentir vivo, em... em um sentimento amigável, depois de feliz para sempre, e um sonho que eu nunca realizei. São alguns que eu, eu botei água na minha vida nele para fazer que tive um, do meu favorito, assim, de todo, que mais me inspira, seria a Stella Ruth. Eu acompanhava muito ela, ela até hoje é uma maior inspiração. O Estúdio, a Larry Saito. Eu também gosto da de, Semiquia, que é outra que também faz minifilmes. Só que acho que a principal seria a Stella Ruth. Minifilmes filmes que eu mais gosto de existir, de todos, eu acho que o principal seria a Teoria do Caos, que é um minifilme. Da Stella Ruth, é, nos sentimentos da Ruth. É, eu também, eu juro, do estúdio. Temperamentalmente, que seria uma, uma série da Estela Ruth. E alguns motivos da Larry Saito, que eu não me lembro bem anos agora. É, acho que o maior resultado seria um sonho que eu nunca realizei. Então, me senti vivo. Também gostei bastante do resultado. De vez em 100 anos, eu gostei bastante do remake e do resultado do remake. Eu fiquei bem orgulhosa do resultado. É, o que eu tô fazendo agora? Eu também tô gostando bastante do resultado. E. Ah, eu acho que até as pedalas caírem, eu achei bem bonitinho. Eu acho que seria o estúdio. É, ele é bem talentoso com os mini filmes, eu, eu gosto bastante. Às vezes eu sinto a mesma sensação que eu sinto quando eu assisti a Estela Ruth. E o Shai, eu já olhei o canal dele e achei ele bem talentoso também. Eu já senti essa, várias vezes. Acho que a primeira foi quando eu ganhei o k Eu sei que muitas pessoas podem ser consideradas um pouco, só que eu realmente fiquei muito feliz, porque deixa eu querer, desde que deixa eu querer que que que que meu canal, eu sempre quis chegar a essa marca. Quando Tiver ensinando anos e bateu 100 mil visualizações, eu também fiquei muito feliz, mesmo hoje eu não gostava muito do resultado daquilo. E acho que a meta que eu tô hoje também. Mas, ser bem sincera, eu tava com uma expectativa muito baixa que eu ia ganhar isso, mas. É, como eu recebi essa notícia hoje, muito obrigada a todo mundo. Eu realmente fiquei bem feliz com isso e eu espero poder agradar a todo mundo. Continuar agradando até o, até o meu último dia que estiver aqui nessa comunidade maravilhosa. Então, obrigada a todos vocês. Tchau!